Daniel gosta muito de flores, gente. Ah Daniel, se eu descer aqui eu não subo. Não suco. Eu... Não subo. Só subo aqui só no seco mesmo. Tempo do seco. não pega É, não dá para subir porque é a tração dianteira. Não sabe. E ela fica.. Pela direita ela é pesada, né? Pesada. pesada, pesada. Porque tem uma filha folha, né? Esse tempo atrás. O rapaz falou pra mim assim, pega uma sprinter, tração traseira. Aí, conversando com o outro. Ah, é, é isso. começando com outro, ah, é aquilo. E eu só, ó, na espreita. Até que apareceu essa. E tô muito feliz com ela, só que eu tenho que estar tá esperto. Gente, o Daniel é dessas pessoas que, é, é que nem eu, muito caprichoso com as coisas que tem. Ali, ó. Nessa pequena encosta desse barranquinho aqui, ó a ver a gente passa e deixa a grama crescer e está montando um pomarzinho laranja aí conclusão ele vai ter fruta né aqui nesse pedacinho de, de chão aqui vai ter fruta e de qualidade pelo que eu estou vendo né Daniel qualidade. você comprou que eu estou vendo lá até a marca lá tá, no papelzinho tem a marquinha lá aí vários pezinhos né aí e vai aproveitando né ali mora sua filha né na Guimara e esse pé de pinhão, ano passado deu muito pinhão, hein? Deu. Bastante. Olha ali, Mugango, do do, do Mato Antônio. Ah, Abrol, gente. Mugango. Ô, oh, oh, Daniel, aqui que tinha uma represinha? Eu lembro que tinha uma represinha aqui. Olha, Mugango, tudo serregado. Eu não sei se... Bom, tem gente que talvez não conheça, mas eu vou mostrar. Mugango, gente, é da família da abóbora. Essa é benção de Deus aqui, ó. Esse aqui Madalena é apaixonada por mugango. E tem abobrinha né, também, não é só mugango não. Aqui tinha uma represinha. Tem um vídeo que eu fiz aí com o Daniel, que tem uma represinha. Daniel morava aqui antigamente. Aí agora construiu uma outra casinha ali na frente. Ou seja, atrás dessa e mora ali. Aí que belezinha, ó. Ó. Que graça de Deus, ó. Tá vendo? E aqui, ó, tem uma aqui que resolveu fazer a diferença. Falou, não, eu vou ficar no ar mesmo, não quero sujar de, de terra não, vou ficar aqui, aí. Mas daqui a pouco ela pesa, né, Daniel? Pesa. É, será, será que o galho aguenta? Aguenta. Aguenta, né? Uhum. E aqui tem mais outra. Ali, ó. Tá vendo? As gavinhas. Ai, que beleza, ó. E o brócolis, Daniel? Deu bem? Ah, bom. Tá bom, tá menino. mesmo. Você tá brincando que ele plantou? Plantou. Deixa eu ver lá. Olha lá como é que o menininho é esperto, ó. Aí, ó. Plantou e colocou a lata ali. para proteger. Faz dez dias que tá aí. Olha lá, gente. Que gracinha de araucário, ó. Plantou quantas dessas? Aí plantou lá tem Uma lá, outra ali. Faz seis. Lá, lá, tudo é. Que belezinha, e outra coisa, ó. dá uma olhada nessa, qual que é essa qualidade de abóbora? É, abóbora menina que eu falo, né? Menina, gente... né? É. Ali tem outra, é o que eu falo né, viver na roça tem essas vantagens. Só que também trabalha que nem gente grana né. Cada plástico desse de garrafa que você está vendo, era o cara que o menininho plantou, ou seja, olha, olha só. Ele já está preparando para futuramente ah, é essa araucária aqui. Olha lá, olha o tamanhozinho dessa aqui que, tá, que o Daniel está mostrando. Ó. Olha que belezinha. Ó. Aí daqui uns anos tem aquilo ali. Ó. Aquela benção de Deus lá. ó. Aí vai ter pinhão. Sem contar que não é só pinhão não. Que vai ter da alimentação para macaquinho também, né? Olha, ah, tem outro ali, ó. Aí, ó, é tudo é tudo bonitinho. É um pezinho e tá pegadinho, né? Mas aí, quando ela crescer, Daniel, que ela abrir aquelas galhas lá, não vai ser pouco espaço para cada um dessas? <risos> Hã? O netinho falou que não, né? Ele falou que não, né? <risos> Bom, esse ele falou que não. Olha o Mugango, Ai que belezinha, isso é gostoso demais, viu. Né? Se ele falou que não, vamos acreditar nele, é, né? Ó. E que pé abençoado, né? Vem cá, você mostrou a melancia Depois você vai entrar na flor, o pé de melancia dele. Aqui nós tudo temos um pé de... Aqui é melancia. Tudo moleque, é né? Tudo ele fez indo, fazendo? Tudo moleque. Você vê que coisa? Desse tamanzinho, já tem uma noção. Olha, tudo ia quanto é isso aí. Olha lá, abacaxi. Você tem que aqui quando a água tem aqui, tem a raiz. Olha só. 15 dias para criar raiz na água, o menino já sabe. Ah, deu pesco aqui também, né? Deu sim, olha lá. Deu bastante, hein, pesco aí. É. Deixa eu fuçar aqui. Aí, pessoal, ó. Um pezinho de pesco. Deu pesco aqui, ó. Deu muito, né, Daniel? Já vou pegar isso aqui já. Já vou comer. Que beleza. Mora na roça, tem essas. Como eu acabei de falar, essas vantagens. Ah, olha o que eu vi aqui, ó. Ah, é, eu vou dizer uma verdade. Que mão de... Olha. Não tem o que falar, né? Olha lá. Olha as qualidades que ele tem aqui. Ele e a esposa que são apaixonados por isso, ó. Tá vendo? Tá vendo? É, é, é aquilo que eu falo. Faz que você vê o resultado. Aqui, quantas qualidades que tem só nessa parte, né? Quantas qualidades, né? Agora, eu estou admirado que eu estou aqui, né? Mas agora eu vou ficar mais admirado porque eu vou ali, ó. Olha que mão abençoada que eles têm. E também ele é caprichoso, ele fez até um lugarzinho para isso. Gente. É, é, não, dá nem, não não tem nem palavras, né? não tem nem palavras, não tem, não tem a palavra, é só dizer o quanto que Deus é maravilhoso e quanto que a pessoa, quando ama o que faz, vê o resultado. Tudo que né? É, mas, ó, você vê que elas estão bem, né? Você vê que elas estão, assim, devolvendo o carinho que vocês estão tendo com elas, né? Olha, eu vou até fazer assim, pra vocês terem uma noção, ó. Até cactos vocês têm junto, né? É. Olha, olha só, para quem gosta, é um prato cheio. Faz quanto tempo você está trabalhando com isso Sim. Vocês estão plantando? Ah, uns dois anos para cá, né? Isso que vocês estão fazendo é para vocês ou vocês querem, desejam? Passar... Essa, essa aí tem é para tá venda também, né? Para tá venda também, né? Uhum. Tudo à venda. Buscou lá em Holambra ou vocês estão... Ah, busco tudo, aonde que tem a gente busca. Olha que que liga assim, faz que, que encomenda bolsa, um poço, um alegre. Vai vendo só. Que mão que, que, que é o bom Daniel, que você também anima a esposa, né? A esposa gosta, você dá aquela força para ela. Com certeza. É né? isso aqui o resultado, ó. É. Ó, eu já sabia que que ela gostava porque já andei vendo algumas flores dela, andei colocando no canal, o pessoal andou, andou Olha gostando. Isso. Olha aí só. Olha que perfeição, que bela flor. Ó. Flor não, na verdade não é flor, né? Que bela planta. É, suculenta. É, que bela suculenta. Olha só. E se alguém estiver vendo aí no canal e não ter é, é, alguma dessas aqui, eu vou colocar o telefone do Daniel, se ele permitir, vocês ligam para ele. Às vezes você quer uma que você não tem e o Daniel tem aqui. E é difícil encontrar. E se tiver também lá que a gente tem, também a gente quer também, comprar também. <risos> é, para aumentar mais, né? <risos> aumentar. Pra aumentar mais. Olha que beleza ali atrás, ó. As florzinhas que lindas, ó. E embaixo, é aqui embaixo, tem... e vai. Essa aqui eu não conhecia, <risos> nunca vi. E agora choveu, elas estão lindas, tão lindas. Que a água traz vida, né? Traz. traz Aí, ó. Vida. Dá uma olhada. Essa daqui então. Parece um prédiozinho, Olhando assim, parece um prédiozinho. Escadinha do céu, Ah, Tá vendo? <risos> Essa aqui uma vez a Madalena teve dessa daqui já. Teve doa para uma pessoa. Ah, quando ela quando ela acordar do sono dela, falar, ai pelo amor de Deus, eu não fui lá. Eu estar estava dormindo. Essa aqui, ó. Você tem quantas qualidades mais ou menos, Daniel? Que você lembra de cabeça. A beca vai saber melhor que a Iamos ou menos. É, né? Uhum. Aí eu nas acho que deve até uns 80 de qualidade ou mais, né? É, né? De 80 de qualidade Só de... ali naquele que eu vi ali fora Cai. já caiu o queixo. já de 80 ou mais. Que mão, né? Que mão e também que terra, né? Porque a terra também, ela colabora muito, né? Só o fato de você olhar aqui e ver essa beleza aqui ó já dá um ânimo tão grande na gente daniel qual que é o nome dessa planta Ah, eu ia falar brinco brincadeira <risos> por brinco mas lá é... que coisa não? Ah, não que linda né os um detalhes olha que roxo lindo né muito Nossa, bonito fala. né pensa comentário né é. Vai <risos> ficar mais, vai é ver mais colega, colégio, vamos mais ainda. Olha que rosa. Essa rosa aí, mulher, me deu de presente. Tá brincando? Deu de presente. Eu ligar uma batata pra ela em posse, ela me deu de presente. Eu não sei que cor que é. Então, eu não quero saber mesmo que vai ser surpresa. Não tem nenhuma dessa aí aqui. É mesmo, não tem mesmo. Rosa amarela. Olha, pessoal, que flor. Olha que flor. Não tem, não tem nem o que falar, né? Só tem que encher os olhos. Olha que amarelo lindo. Eu já vi rosa amarela, mas eu não tive o privilégio de ver uma finessa aqui, aqui ainda não. Pegar cresceu o monte quando dá ele, vai tá estar muito grávida, dá uma fora linda, que lindo né? Olha só. Essa daqui é flor, tudo gosta de muita água, muita chuva, nem calor, então é, é, é somar de sombra essa daqui. Olha, gente, é de encher os olhos, né? É de encher os olhos. Para vocês, mulheres e homens também, que assim como o Daniel ama esse, essa qualidade de planta, que tem até gente que coleciona, né, Daniel? Coleciona é, mesmo? É. A rendimento é a posição da velha aqui. Eu tenho a nossa disposição. Olha só essa daqui. ó. E aqui os filhotinhos que está tirando já. Olha lá. Essa deu um pendãozinho. <risos> deu um pendãozinho. Lá na pontinha do pendão tem as flores, né, Daniel? É. Aqui é a florzinha. Bem dentro da pontinha. Olha só que bênção de Deus, né? Oi, Degma. Oi, tá tarde? Tudo bem com você? Tudo e com você? Bem também. Tá Madalena, bom. Madalena resolveu tirar um cochilo. Isso. Tá dormindo lá. Tá certo? Mas quando ela souber que eu vim aqui ver essa benção aqui, ah, mas por que você não me levou? Essa aqui, pessoal, você já conhece, né? Do canal, a Degma, a esposa do Daniel, que tem essa mão abençoada junto com ele. <risos> e faz com carinho e dá esse resultado aqui. Ó. Vocês estão vendo aí, ó. Isso aqui são os bebês que eu plantei semana hum. passada. Como é que chama isso aqui, Dani? Essa aqui é a, a não Baron não? Bold. Baron Bold? Baron Bold. E ela é assim mesmo. Aham. Uh -huh. Ou seja, não nasceu defeituosa. Não, não. É, não. <risos> Ali dentro tem uma grande. Olha, da, ah, da... pessoal, ela não tá doente, não, Estão. tá? E a qualidade dela é que é assim. Para quem sabe, tanto é verdade que é Essa duas, daqui duas chama Dark. O em inglês é escuro, negro, <risos> alguma coisa assim, né? Acho que sim, sei lá. Ali tinha que, que dobrar a lona pra cima, né? Pra dar claridade lá dentro. Vou mostrar então, uma, uma planta que eu vi ali, enquanto a Degma conversava. Eu vi uma plantinha ali, aquela florzinha ali, Degma. Essa daqui, ó, que gracinha aqui, ó. Aí, ó. E tá essa daí é, é de uma suculenta também, né? Olha lá, gente. Planta de uma suculenta também, ó. Ela, ela ficou estiolada, ficou pernuda, eu tenho que... É mesmo, essa ela tirar é de baixo. A, bem. Né? a perna tua não tá bonita tá você fumar, <risos> Tá chique, tá chique. Tá chique, né? Ali, gente, ó, essa aqui, ó, dá uma, dá uma florzinha. Ali, ó. E aí, estava tava falando para ele que se alguém desejar comprar, porque vai ter gente que vai ver, vai hum. querer saber onde é que vocês estão e como é que faz para adquirir. Aí ele falou, não, se tiver alguém que também tem uma qualidade que a gente não tem, a gente. Ah, lógico. A gente quer, né? A gente também pode aceita. Ir. né? Como se diz, pode vir aqui. Eu vendo muito para uma moça de, de pós-caldas. Que bom, né? Aí, gente. Aí eu mais? vou. Até semana que vem, ela vai ela vir pegar o tamanho aqui. Olha lá. Da chuva aqui. É, você tem que cuidar, né, Porque senão é, tá. encharca, Por né, sul, demais, encharca é, se encharcar também, aí não tem jeito, principalmente né? os cactos, né, é, aí ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, aí vocês de repente não tem uma muda dessa e deseja, aí foi o que eu falei, eu deixo o telefone aí e vocês ligam, olha aqui a cor marinha, que é de ah, tô vendo lá, aquela ali é a cabeça que eu enterrei, tem umas que para gente adquirir muda, tem que cortar ela, corta a cabeça dela, aí no, no tronco ela sai as mudinhas. Como, é Como é que você descobriu isso? Pesquisando? Ah, com as pessoas que têm mais anos de, hum, curtindo, de né? cultivo, né? É, eles vão passando para gente. É. Vem, vem aqui para você ver. Acaba, a... Acaba formando uma família, né? Aham. A, a barombol de grande que eu tenho aqui você vai andando aqui, você vai vendo. eu Tem que eu... tomar cuidado para não cair, porque tá um sabão de Deus. Ó, essa daqui é uma cabeça que eu enterrei aqui, aí a chuva de pedra estragou. hum Tô vendo, que arrancou uns pedaços. Aí ó, isso aqui é chuva de pedra. Entendi. Não é doença, não é nada, foi apenas a chuva de pedra que fez isso. Essa daqui é outra de berruga. Era ah, essa aqui é a carangulata. Verdade. Não é doença, não é nada, é dela mesmo. É, isso é bom, é bom que a pessoa sabe. E essa daí, é, agora ela não está tão cara, mas quando eu comecei a adquirir ela, era cara, uma, uma, uma muda. Uma muda dela? Aham. Uhum. Aqui essa daqui é a, é a, a matriz que de falar. Ah, essa daí é? Aham. Uhum. Você começou por ela então? Sim. Aí essas folhinhas da haste floral aqui... Tô vendo. A gente põe na terra, ela sai pezinho, que sai mudinhas. Quando ela fica muito pernuda, a gente corta, aí sai bastante grainho no tronco. Olha só. E aí você vai pesquisando e sabendo ou não, é, só, não só a qualidade. Você vai mas... passando para a outra, né? As, o que, que é melhor, o que, que não é. Daí vai. É essas aqui, ó. Eu fiz tudo, muda por folha. Sim. Sai assim aquelas hastes floral lá, a gente corta e põe as folhinhas pra, pra brotar. E esse aqui. Sofreram com a geada, que eu tive que passar tudo lá dentro da casinha. Aí o que sobrou foi essas. Mas não morreu muito, não? Morreu muito. Morreu muito? Morreu. Ah, é que eu salvei bastante e... Aí elas formaram tudo de novo. Olha aquela ali. Ó. Até parece que foi feito assim de uma forma... Olha. Dá uma olhada aqui. Que desenho. Aquele cacto lá é o rabo de sereia. É. Olha lá. Esse que eu estou filmando aqui. Ó. Que chique. Ó. Você tem várias qualidades de cactos também. Sim. Né? Esses aqui é o... é o orelha do Mickey. Essa que está para trás aqui é o castelinho de fada. Vocês vão ver só que cada, cada uma tem a sua peculiaridade, acho que fala assim. Ah, é, cada um tem a sua beleza natural, né? a sua beleza, é a sua natural, beleza né? <risos> é. Olha aquela ali, ó. Esse aqui é o, é o rabo de, de gato. As flores, rabo de gato eu conheço. Eu vi uma vez só. É essa daqui, ó, aquela É, eu vi, é aqui lá, eu vi uma vez ela só. Tá, ela, tá, ela tá cheia de mata, coitada. Eu vi uma vez ah, em Olambra. Ah. Ô, Lambra, olha só aqui. Essa daqui, olha aqui, pega lá um talinho e sobe. Olha a florzinha, vai desabrochar daqui. Né? <risos> olha lá. Que gracinha, gente. Essa é que a Madalena tinha, aquela ali, ó. Sim. E ela pegou doou para uma mulher, mas a mulher ficou numa alegria tão grande. Ela falou, agora você vai doando. Não para de doar, não. É. E ela foi doando, foi doando, tem um monte de gente ali que tem. Olha essa aqui, que delicadeza. Ai. Muitas aqui também a gente doa. A gente ganha de volta também. Você não, não entrou em nenhum clube não, né? Não. Se entrar, acho que é melhor ainda, né? Tem, se você procurar na internet, você vai achar, certeza. É. E do jeito que você tem a mão boa mais do Daniel, olha essa. Cada uma tem a sua beleza. Aí. Pode ser a mais simples que for, que elas são bonitas, né? São, é. E aí quando você vê todas reunidas assim, aí você vê a beleza que cada uma carrega uh -huh. em si. Olha essa lá. aqui é a Dark Grande. Deixa eu ver. Mas eu tenho uma maior que está ali na área. Essa aqui? Essa, essa daqui, ó. Que coisa, né? Olha, quando eu cheguei aqui agora que estava me falando lá em cima, que eu vi ali aquela cama e já me apaixonei. <risos> Minha cama tá acabando de cair apertada. Eu falei, gente, mas o que, que é essa isso? Essa daqui, ela chama Olivia. Palito, olívia, Essa aqui é cabeça de medusa. <risos> olívia, olívia, Cabeça de medusa essa daqui? Uhum. Muitas eu sei o nome, muitas eu não sei. E essa, essa aqui é, é a uricinho. Isso que eu ia falar, essa estranha aí é o quê? É, uricinho. Ah, de ouriço, né? Aham. Uhum. É, parece mesmo. É, parece as costinhas do uriço. De uriço. Essa daqui chama colher de pedreiro. Nossa, eu tinha uma gigante. Aí o meu neto fez o favor de arrancar todas as folhas. Ah, Aí a geada acabou, veio. acabou de matar. Colher de pedreiro. Colher de pedreiro. Gente, a gente fica assim... Contemplando a beleza. Essa aqui é a Shrek que a turma fala. fala a Paula aí, né? Essa daqui é a... não é o Shrek, não. É a Fiona. Ah, essa aqui é a Fiona? Essa Bom... Essa é a Fiona. Eu tenho o Shrek também. Né? Eu não conhecia. Eu achava que fosse uma coisa só, ué. Não, é não. A Fiona tem uma orelha maior. Sabia, não. Você tem o Shrek, então? Tem aqui o Shrek. Ah, eu achava que fosse aquela. Então quem me ensinou, ensinou errado. Sim, o, o, tem, o chureque tem a orelha mais, mais miudinha é. em relação a ela. E a Fiona tem a orelha grande. Mas é, cara, isso <risos> é coisa de brasileiro mesmo, viu? Ali dá uns frutinhos vermelhos naquele cactus ali. É semente que vem a assim. ser? Não, é a folha mesmo. Essa aqui? Não, aqui embaixo, esse cactus aqui que eu tô é filmando. Ah, sim, é florzinha. É? É, é a florzinha dela ah, daquele é. jeito? É. Opa! Isso aqui é cheio tipo de, <risos> é. de alce. Ai parece mesmo. Parece, olha só como parece. Poxa. É. A pessoa vai interpretando realmente <risos> do jeito que. Como diz? Ou, ou ela tem o um nome científico. Científico, que... sim. Só mas... que eu não sei. É, nós temos esse costume de ver uma coisa e. Aí coloca. Esse, o... esse ali é o mesmo, diz aqui. Ah, é o mesmo, né? É. Uhum. A, a, a A Fiona. Fiona. E esse aqui que eu achei interessante esse também? Esse aí eu não sei o nome dele. Mas ele é bonito. Esse bonito. Né? É um tipo é. de cacto. <risos> também. Gente, é um mais lindo que o outro, ó. Na, na minha lente aqui parece que é tão grande, né, ó. <risos> mas não é não, viu. É bem pequenininho. Aí a gente engana quando a gente vai, vai comprar é, assim por foto. É, é. Porque a pessoa tira a foto bem... Bem, bem pertinho. pertinho, parece que uma, né? É, aí parece que é bem grandona. Aí a hora que chega em casa, a gente leva um susto. aí é que essa aqui é a Paula. A florzinha da Paula. Ah, essa eu faço questão de, de mostrar. Olha que flor mais delicadinha, gente. A <risos> Paula. Por que, que a Paula, eu não sei também. Mas não, é Paula... não tem nada a ver com Paula, né? Não. tem não, né? Esse aqui, olha que, que cartas mais interessante, ó. Essa aí é a cabeça de velho. Então. É, é <risos> a cabeça branca. Cabeça branca, da música cabeça branca. Ah, tem mais um aqui para enfeitar. Essa ah. é o de chureque. E assim, ó, eles vão cuidando. Olha que beleza, dá para imaginar, ó. dá para vocês verem quanto aqui que tem. Aqui na porta da cozinha tem umas verruguentas muito bonitas. Vamos gravar as verruguentas também. Grandona. Vamos lá gravar elas. Continuando a gravar, enquanto eu como um pêssego. Olha que beleza. Gente, mas que coisa mais linda, né? Olha, vai indo, vai indo. Parece que é difícil que tem lá <risos> daquele shake da Arábia lá. Qual que você falou pra mim? Aquela Esse ali, da, né? É da moranga ou coração partido. A diferença da pedra, da chuva de pedra aqui. lá... Essa, essa, foi, essas manchinhas também tá na não é na doença peleia. não, foi a chuva de pedra que fez. Não deu tempo de tirar. Ela, vocês veio, vocês de aqui, né? ela, ela veio, veio de lado, ela veio né? né? de lado e.. Olha de lado, o senhor veio que tá tudo perfeito, né, mano? Aquela, essa, essa de cá é a orelha de gato. Tudo perfeito. Pode ser grande, pequeno, tudo perfeito. Orelha de gato é aquela ali, né? Isso, aquela do, do vasinho preto. Elas estão meio sem corpo, causa que não tem sol. Esse aqui isso, esse é o seu Elas gostam muito do é sol. É o que eu tenho aqui, a minha Romeu. Ah, gente, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha, meu Deus, que coisa mais bela! Essa é fabulosa Romeu, essa aqui é bem cortada. Ela importada. cresceu bastante. né? Que cresceu. linda que ela é. Essa daqui é outra de biruga, alá ah, ver. Ah, é verdade. Tem essa aí ela chama Barão Bold. Não, Barom Bold não, é... é... Como é que você tá? Ai, nome, gente. Tá tudo bem? Esse aqui é da família do tudo Cato, né? Isso, não, não isso. é assento de sogra. Tá bom? bom demais, né? <risos> oh. É bom assentar num desses daí né? <risos> tá louco Nós temos uma. É, temos mais aqui. Não, filha. E essa aqui, bonita desse jeito aqui? Essa aqui? É. Ela chama letícia ela fica é, com as bordinhas tudo vermelha. Só que uhum. tá faltando sol, né? Ah, tá. E aquela aqui. Não é orelha de. Essa aqui é patinha de urso. Essa aqui chama obeso. Só que o. O bichinho andou comendo as pontinhas dela. É, né? Cara. Gente, tá de parabéns, viu? Olha aqui a love ali, rosa. Então, foi o que eu falei agora, pessoal. Vocês querendo, muda. entrem em contato com ela. Aí, com o Jade. Daniel. É Aí, ó. Primeiro eu vou mostrar... Não, primeiro eu vou mostrar a beleza da moça. <risos> Aí depois eu vou mostrar a flor. É uma flor segurando outra flor. Essa chama Jade. Jade. E a mocinha, como é chama? Mirela. Ô, Mirela. Dá um sorriso aqui, Mirela. Ah, <risos> Mirela. Mas olha, de todas as que eu vi, se eu fosse escolher para mim, se eu gostasse de planta, pra ela, essa aqui. ó Qual? Essa do Daniel aqui. Essa ah, Daniel. vermelha? Rapaz, o que, que é aquilo ali, Daniel? E aí vem as outras que seria até mais comum, né? Que nem aquela chifre de veado, que já é outra qualidade de planta. Eu conheço por chifre de veado, é isso mesmo? É. Aquela verdinha ali embaixo, no vasinho branco, qual, qual que é? Olha, ela tem um nomezinho também, ela tem uma florzinha muito bonitinha. Só que eu não sei o, o nome dela. Quer ver só a, a florzinha dela? Como que é Chega aí, nega! Ah, tô. Vendo. Agora virou bolinha, mas era. É uma fur, né? Ela fechou. Ah, é? Oi! Oi. Oi. Oi. <risos> Olha já acordou. Tudo bem? Dormiu um pouquinho, nega? Uh. Dormiu mesmo? Que bom! Que bom, Daniel? Ah, Ela tá boa a chora também? Dá licença. Ô, oh, mozinha! Nossa, oh, como é que é oh, seu? Oh, linda! Já tem até outra, oh, né filha? Tem, uma tem, tá com três meses a irmãzinha dela. Tudo bom? É. Jóia, graças Deus. a Deus. Que bom. Que Essa aqui é que é o rabo de mesmo? que mesmo? Essa é vermelhinha? Essa aqui é... Taturana. Eu conheço... Ah, da... Taturana, Taturana, é. Taturana. É, o, o rabo de gato é maior, né? Rabo de gato é... Ah, se não, rabo de gato eu tenho aqui cê, na porta da... Você tem, né? É, é, é, tem, né? é, é. Madalena, você vai ficar encantada com as coisas que você vai ver ali. Aqui as orquídeas? Você vai é. ver, o, não é orquídea não, você vai ficar encantada. É o quê? Você vai ali pra você ver. Agora eu não tenho as orquídeas, não é tempo. Eu conheci muita orquídea. Olha só, que flor mais bela. Tem até uma formiguinha lá dentro andando. Você é Olha só, pessoal, que imagem, ó. Ah, mas é, é mesmo. Cada uma dessas que você cuida, que você dá o carinho devido para ela, ela retribui, Daniel, ela retribui, a planta, ela, ela, ela tem sensibilidade, né, tem gente que não acredita, não, mas a minha mãe me ensinou isso, conversar com as plantas, conversar mesmo, trocar uma ideia com ela, e na hora que vai colocar uma água, você conversa com ela, ela elas amam isso, né, mais uma vez essa é, amarela tá aqui. Ainda da, da sorte. É. Cá, cá tem bastante. Olha que rosa amarela mais belíssima ó. Vou usar essas flores aqui em uma das minhas aberturas Porque são lindas demais ó. Olha essa qualidade aqui de brinco de princesa Eu conheço por brinco de princesa Se não for, depois vocês colocam no comentário para mim, pra mim saber qual que é Mas tão linda quanto, hein? Eu vou gravar uma aqui agora que faz tempo que eu não, não vejo Olha, gente, lírio roxo, ó. Ele já deu bastante flor, agora tá fechando devagarinho. Olha só que coisa mais abençoada por Deus, né? Pode até um viveiro lá de flor, lá de molho, tudo. Você não tão presente, né? Você leva, eu levo. Meu essa rosa aí. Tem a branca, tem a amarela, tem, tem a roxa. Eu conheço ela como banana de jardim. Eu também conheço, eu também conheço ela, sim. E elas são... De, tem de várias matizes, né? De vermelha, amarela. O seu, o seu pai tem amarela lá que eu vi? Tem. Foi daqui. Foi daqui? Dessa aí, de lá que eu deixei perder a raça. que teria a para pra ele não ficar aqui. tem medo de perder a raça, né? Pessoal, olhando assim, não dá pra imaginar a delicadeza dessa planta. Mas a delicadeza mesmo é a flor que ela dá, ó. Pena que está granulando devido ao fundo. Mas isso aqui é uma flor, ó. Não sei se dá, dá o nome de flor, nome, sei lá. Coração de princesa. Essa vez não o é nome. Outra qualidade de brinco também. Alguma coisa japonês, não é? É. Lá o meu pai tinha, isso, e o pai gostava tanto e a vela morreu. Levou uma mula para ele, é uma para que gosta também. Né? Que beleza! Gente, esse aqui que eu falei que eu conheço como rabo de gato. Esse aí acho que é o um rabo de macaco, né? Bom, se é de macaco, Tem se é de... Tem lá, de, de lá de lá você vai ver a diferença. É? É. E se Mas interessar, é ver lá o juizinho dele, ele que ele interessa mais. De cá, dali tem mesmo esse lado, que que arregou de melancia. E aquela planta ali, é outro cactus, né? É. É outro cactus. E o gatinho lá dormindo, ó? Cadê? Olha lá. Deixa só. Ele, é não. uma gatinha, parece, não é? Tá, tá bem. Eu tô vendo pela barrigona dela. É assim que eu faço, Daniel, eu vou gravando do meu jeito, eu não vou seguindo nenhum script, padrão, como né? a gente fala. Eu vou pegando assim e vou gravando. Aí você vai ver nessas belezinhas assim, ó. Hoje eu peguei um sabiá ali, Madalena. Hum. E o pé do melanceio dele, ele puxou pra cá, saiu lá e puxou pra cá, lá. Que cuidado, né? Olha lá embaixo, o outro. olha lá ele vem, onde ele tá indo. Fica puxando. Esse aqui ele já virou pra lá, saiu lá no meio da terra, lá pra o a terra, lá de terra o menininho tá cuidando no pezinho de melancia, ele tá falando que vai indo pra lá e ele vai puxando, vai ajeitando. Tem outro aí? Olha. Aí tem mesmo. Perfeitinho, né? Que gracinha, né? Essa é a mini ou, essa é, a mini, ou, é, de, ou é daquela grande mesmo? Melancia, é desse tamanho, ó. Ah, é da grandona. É da grande. É grande? Da outra vez eu coloquei com quase melancia aqui desse tamanho, ó. Vermelhinho, é assim. que foi mais lindo. Esse aqui é um lírio, né? É uma qualidade de lírio, será? É, é uma... É... E sala ah, banana. E sala bananinha inteira também, conheço né? Conheço como bananinhas. Banana inteira nessa sala. Porque a, o botão dela parece uma banana. Aí depois abre florzinha. E só dá uma olhada na qualidade dessa rosa. eu não dormi direito essa noite. É uma rosa, viu, gente? A outra ali ó, para comprovar, né, Daniel? Que é uma rosa. Olha. É, ou não, não é uma benção de Deus, uma graça dessa daqui? Eu acho que é. É, Daniel, uma vez um rapaz fez um, um, um prato de, de comida e colocou essa rosa para a gente se alimentar com, com ela. Mas que é mesmo? É. E as cafôas dele também são remédio. Eu não sabia não que é remédio, mas se a gente come as pedras, então não vejo motivo para não ser remédio ou não? É lógico. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu falo que a pessoa tem amor, tem amor mesmo, ó. Vocês viram que eu tô vendo, lá, tô vendo lá na frente da casa deles e ainda, ainda continuo gravando, ó. Essa aqui, ó. Não sei qualidade que Aí, é. Aí, a flor mais linda é essa aqui, ó. Essa é a flor mais linda, né? Nessa <risos> flor vai tirar uma... vai firmar lá daquele... Olha essa aqui, gente, ó. Ah, pegou chuva de pedra também, né? Pegou. Pegou Aquelas que estão tá lá na beirada. As manchinhas não é doença, é que feriu com a chuva. Mas que linda, não? Olha. Olha só. Que bela, né? E a gente, agora, eu já sabia que você amava flor, mas agora, como diz, agora você extrapolou mesmo, né? Você sabe tirar a muda dela? Da, da eu É. Não sei. Você vai pegar, mas ainda fez em casa e funcionou. Não agora, que ela tá muito nova. Ah. É muito nova, então você não vai fazer isso agora. Mas quando ela estiver bem mais velha, você vai cortar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Vai cortar aqui. E esse pedaço aqui, você vai passar na ponta onde você cortou canela. pode Canela em pó. E vai, vai botar dentro da água, daqui pra baixo. Ela vai enraizar. Fala assim, meu netinho, só uma coisa. É. A madalena fez lá em casa <risos> e funcionou. Por quê? Tirar muda de rosa do deserto. Oh, não sei. Então, a Madalena fez em casa para fazer um teste e funcionou. Essa daí eu, eu comprei uma e a moça me deu a outra. A Madalena falou para mim assim, falou: "Bem, vem dar uma, uma olhada do outro lado aqui da, da área dela. Gente, eu tava falando para a ali e para a Madalena e para o Daniel. E para a Netinha também. Se aqui na terra, cheia de tanto pecado, de tanta tristeza, tanta morte, tanto, tanto, tanto A gente vê essas coisas maravilhosas, imagina lá do outro lado Olha Meu, Deus. eu nunca tinha visto a flor Não? Não A Sim. flor dela parece a flor de seda Primeira vez que eu vejo Então esse peludinho é o rabo de macaco, né? É, o rabo de macaco E aquele mais... O outro lá, o outro que não tem pelinho é o de gato É esse que é o de gato É e ainda continua mais e mais flores, ó. Isso aqui é pra você fazer muda, né, Deg É. Você tirou que fazer muda. Aham, uh -huh. hum. essas são as folhas. Essa daqui é de qual? Essa daí é dessa grandona aqui, ó. Ah, sim. Uh -huh. Vamos ver se ela brota, porque quando a folha é muito grande, às vezes não enraiza, mas não sai. Olha, gente, é, eu tava conversando com a Deg com o Daniel. Além dela vender, né, as amizades que vai fazendo, né? Não tem como não fazer amizade, porque... E vai trocando ideia, vai lá, né? Vai, vai aumentando, né? Aí, ó. Eu falei, nossa, mas essa folha é estranha, é doença. A gente que não sabe o que está falando. Não, <risos> não é isso não é não. doença, Sim, é, é qualidade. Eu estava contar, se deixar assim, a pega, né? É mais tem uma. Tem umas que fica só em raiz, só, só cria raiz. Só aí, Agora eu vou mostrar uma raiz. coisa aqui. Ali eu tenho bastante ó, que está com Tem a, isso daqui. essa dia. qualidade que eu não conheço, nunca vi. Isso aí chama célebro. Parece... É parece mesmo. Eu ia falar parece uma cobra enrolada, mas tudo bem. Tem aquela mil dica aqui, ó. Tem essa daqui que eu já mostrei ali, que a gente não cansa de mostrar. Essa daí eu não. Só e aqui que tem. É. É esse que Agora é essa aqui eu achei linda. Essa aqui quer ver, ó? Não é essa aqui que eu tô mostrando, não. Essa aqui, ó. Essa ó, achei linda, ó. Essa que é rabo de sereia, né? Isso. Ó, dá uma olhada na qualidade. Raba de sereia. Aí se você olha pra cima, você vê flor. As roupas vocês deixam de lá, tá bom, pessoal? Isso aqui ninguém vai... Não tá vendendo, não. É por conta da chuva. É a flor, é a olha. Ô, Madalena, eu não sabia que tem o Shrek e a Fiona não, viu? Tem? Tem. tem. O, o, Shrek, o Shrek é o Shrek a e a Fiona é Fiona. Ou seja, a Aurílio Dias... De... Deixa eu ver essa, essa é filmadora minha. aqui. Pra mim, se eu consigo mostrar pra vocês. Cadê aqui. O, Shrek? o Shrek tá do outro lado. Lá tem... É menor, bem. É bem menorzinho. Ó. Oh. Tá vendo? E aí eu aprendi mais uma que tem a Fiona, eu não sabia da Fiona não. É. Nossa, e quando ela pega bastante sol, ela fica com as bordinhas da orelha tudo vermelhinho. Essa, essa planta aqui já é da família da orquídea. Que ela conhece como chinelo chinês, né? Aí vai depender de onde. Tem gente que para pra cá, vai ver um sapatinho, né? Outro. Ó. <risos> oh. A família da orquídea, dá pra você ver pela folha. Isso é que eu falo, que é cuidar com o amor das, das plantas, é o resultado é esse aqui, ó. É, É agora ele não anda mais a planta. Gente, essa plantinha aqui com umas <risos> flores tão delicadinhas chama Lágrima de lágrimas, de lágrimas de bebê. Tá vendo? Eu vou me aproximar o que eu puder aqui pra vocês terem uma noção. Então, Olha as florzinhas é amarelinhas, delicadinha. É que... delicadinhas. Ela trouxe um de... vasinho de... pra de... mim, de brinde. Eu tá compro dela também ela compra de mim o, o que ela posta assim, as às vezes que eu não tenho aqui eu pego a folha coloco na terra e sai e brota olha a hora que ela tiver maior um pouquinho tempo, aí eu falei. ponho no vasinho que coisa Aquelas né? já é tudo muda ali essas aqui foi tudo feita de folha olha só é ou seja uma folha já deu essa daí. isso uma folha deu essa daqui qual que é o nome dessa aqui ó qual essa aqui? é ah eu não, eu não sei o nome dessa é de fato são muitas né são muitas tem mais <risos> na praia você tem que tem muito mais essa terra também aliado, qualidade né? Garage, né tem três mil espécies de suculenta às vezes aí um, eu tenho às só vezes peququinho. uma parecida com a outra mas não é a outra que eu aí aqui ó Brotando as folhinhas, ó. Gente, mas eu vou falar a verdade. Que delicadinha, né? O né? ah, que eu ia falar, ela falou. Fou <risos> na minha frente, pô, pouquinho pouquinha coisa, mas ela falou. Que bom, ó. Parabéns, mas parabéns mesmo, viu? Fiquei feliz de ver que vocês têm tido esse carinho. Vocês sempre gostaram de planta, né? Você vê que coisa? Sempre gostaram de planta. E agora eu tô vendo essa bênção aqui que vocês, vocês estão... Vocês pretendem fazer um barracão aqui mesmo, nesse lado? Que outro lado lá? Ah, ó, pessoal. Ele tá falando para mim que ele pretende fazer um barracão nesse pedaço aqui, ó. Ó, tem um pedaço bom aqui, ó. Dá um barracão, coisa de louco aqui, né? Olha lá que beleza, ó. Muito bom. E vão conseguir, se Deus quiser. Lógico que vai. Só o fato de você já colocar no coração que vai conseguir. E essas belezas que vocês têm aqui, já, já conseguiu. Deixa eu voltar para cá, eu quero ver se eu gravo uma rosinha aqui, que eu chamo de rosinha porque é muito delicadinha, quer ver só? Olha, olha o, o tamanhozinho, o tamanhozinho dessa rosa. Bem miudinha mesmo. Deu já, ela sumiu, foi bom, né? Agora já era florzinha, né? Mas cuidou ali, que apenou, voltou tudo de novo. É dois pés, uma roxa e uma, uma branquinha, já ficou em cima do pé e eu, quando eu vejo flor, eu registro mesmo, porque eu acho simplesmente fantástico gravar flores. Olha. É, o pai já veio aqui ele chamar me apaixonou. Eu quero tudo da mudinha, que a gente já tinha, já não matou. Mas eu quero. Esse tá aqui, a mudinha, ó, aqui. Dois tons, né? O Daniel tá ali embaixo na roça de brócolis e tá pegando os brócolis para me levar eu vou levar porque eu sou apaixonado em salada de brócolis ontem nós comemos pizza de brócolis eu gosto demais gente. eu, gosto demais. eu, falei, eu vou pegar um para você lá ele colheu aqui a roça e depois que ele colheu Ainda fica um ou outro para trás nem né? está achando uns lá. A gente vê quanto ele vai querer e acerta e leva embora. Ele é um dos filhos do seu Deca Uma das pessoas que a gente acabou ganhando por conta do canal. E isso é muito bom. Vou mostrar outra plano para vocês ali. Olha. Uma saídinha que o Daniel deu ali. Filmou? Eu filmei ele tirando. Uma saída que o Daniel né? foi ali, ó. Olha o que o Daniel colheu ali, ó. Essa barbinha tá pequena ainda, né? Uma saída de queijo aqui. 15 minutos. Cadê o. o, o você falou? Que fazer, doce? Fazer, fazer semente também. Né? Ah, não. Esse que? aqui tinha acabado a a rádio aqui. É? Aí é bola do cara. Nossa, eu comprei um fazer lá na roça. Onde? Onde você conseguiu a, a qualidade dele? Vem Santa Rita. Que, que beleza! beleza. Um Uma da Débora um lá que deu. O quê? A Samene Muganga. Nossa, Muganga foi o pai que me deu. Então, a Samene foi a Marisa que deu pro seu pai. Foi a Marisa? Vou mostrar com o menininho. Aí. É... Seu netinho, né? É. netinho dele tá fazendo, gente. Ah, isso, não, isso aqui não, não. é... Melão. Melão. Aqui já é uma araucária. Vamos respeitar o que o rapazinho aprendeu, porque não, vale a pena. É, o cara de, de casa. Mais Aí. melão. O problema é só o destreio. Gente, mas essa é remédia que tirou aqui, que tá guardada, de... ó. A irmãzinha dele tá mostrando para mim aqui, ó. Essa é mocinha ele bonita ele aqui, gosta ó. Nossa, de planta gosta. que nem as Olha tá o pinão aqui. O que ele faz, ó. E olha lá o que eu tô vendo lá, ó. Muda de maracujá, é isso? Maracujá. Maracujá. E nesse líder vermelho de caixa de escola aqui, ele plantou o ah, tomate de ló. Ah, o tomate de ló, sei qual é, que também é muito procurado. É só que plantou agora. É onde ele tem? Esse, tu, tá, dele, olha. olha, é tipo tudo às dele, ó. Agora 16. Cada coisinha tem uma coisa plantada dele, Tem aqui o Marco não Antônio não que... tá aqui pra gente fazer entrevistazinha com ele, ó. Que que é isso aí, que meu bem? Tá o As... que, que é isso aí? Tá tô... tô... lá com a mãe dele, hoje. Que, que, é... que que é isso aí? É, é. Isso aí? É. é um galho de, um galho indo, de, de árvore. Não tava tá cheio de tá, aqui o, o pinhão dele que na aqui inchava. e repui na terra, mas não negou. Tem várias aracariazinha pequenininha lá. E ele vai, vai vender? Ou vai não, já plantou ali. Está plantado e ali, plantado é. ali eu na não terra. Lá. Plantar, só pode falar e Olha só o que ela está mostrando para mim. Um brócolis. Coisa mais linda. Esse aqui é mugango? Ou é abóbora? É mugango. Mugango, né? Uhum. Eu estava falando sobre ele, né? Só que não é só sobre ele que eu estava falando que ele não quer sujar de terra, não. Tem mais outro ali, ó. <risos> olha lá, não vai também não, vai ficar aqui penduradinho, olha lá, que belezinha, ó. Lá é atrás daquela é um folha marido. lá. isso daqui, para quem gosta. Ela que na nem... pedona, né? Minha folha pedona com uma lá no ar que você veio lá. Não foi duas vezes o dia lá no Ah, Lá na, na pedra do Itacolomi, você foi lá e levou ele? Duas vezes lá já. Oh, que beleza, né? Que bom, né? Tem que incentivar mesmo o netinho. Ele gosta, se ele gosta, tem que incentivar. Né? Opa! Daniel, eu sei que a prosa tá boa, O conversa tá gostosa, a visita foi muito boa, mas eu tenho que ir. Vou pegar a estrada agora com a Madalena. Né, Madalena? Vou pegar a estrada agora para nós descer e a gente ir embora. Degma, eu muito obrigado. Obrigado, Degma, por tudo, obrigado, viu? Obrigado de eu. coração. Ô moça bonita, tchau a também, viu, meu bem? Caraca. Tchau. Obrigado por ter Não nos nada. recebido aqui mais uma vez. O que, que, que é? Boa, né? O que, que é? Palmeira, tem pó daí, você sai, ela vai sair de novo, né? ela é lenta mesmo. Ela é copadinha. Ah, entendi. É. O agiado desse ela ano ela vai... matou, matou não, não chegou a matar, né? Não, eu acho que não, acho que ela vai... Vai, vai vingar sim, se tirar aquelas folhas secas é. lá, né? É, acho que ela vinga, né? É, ela vinga. O moleque falou, vem arrumar um bambu, já foi... Já tinha que ter um ar, tirado já, para pra poder abrir a copada dela. É, comi muito pinhão desses pinhãozinhos aqui, ó. Tem, tem vários pés aqui. Tá não na terra... é pinhão. Não, era alcalha, era alcalha. <risos> tá, na, tá na terra do seu Seudeca... É aqui não? Daqui, é a terra do seu deca ali não, ainda? É pinhão. Ah, já não é mais, né? Aliás, fica. Ah, entendi. Então é isso. É a última que cai por aqui. Terminando a gravação nesse pé de araucária aqui. Agora eu tenho que falar araucária porque o menininho falou que era alcalha.